Todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves de Empreendedorismo Digital. Galera, fica comigo, assista esse vídeo até o final, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como como você criar, tá? O Luca Like, o famoso Luca Like, ok? E o que que é Luca Like, Miguel? Isso vai ficar para um próximo vídeo. Se você quiser, tiver interesse em saber o que que é um Luca Like, deixa aqui abaixo nos comentários, porque eu vou criar. Esse vídeo para você beleza então nosso objetivo aqui é de poder criar para você né esse tão famoso que Luca like para você entender mais esse conceito tá então se você já gostou da ideia desse vídeo eu peço que você já desse aqui embaixo deixa o seu comentário aqui tá porque eu realmente eu vou ler esse seu comentário beleza com referência a esse assunto e se você já gostou da ideia você já desse aqui embaixo já se inscreva no meu canal deixe seu like ok e não se esqueça de poder ativar o sininho para ser notificado sempre que eu lançar um vídeo para você aqui no nosso canal, tá? Porque o YouTube só vai te entregar meus vídeos, os meus conteúdos se você ativar o sininho. Então, por favor, te peço de, de, de verdade, de coração, de coração, cara ativa o sininho, tá? Para você ser notificado, por porque... São conteúdos bons aqui que eu tô entregando para você. Estou super feliz também, porque o meu canal também foi monetizado. Por isso que eu estou falando agora isso com você, porque eu quero que você realmente cresça. Eu quero que você realmente aprenda com meus conteúdos, tá bom, gente? Então, se muita relação Bora para os conteúdos que eu quero entregar para vocês aqui com muita honra. Aqui na, na prática, beleza. Bora! Então, pessoal, aqui no nosso gerenciador, beleza. Quando você entrar, ok, você vai vir aqui ó, nesses três risquinhos aqui em cima, tá? Vem aqui em cima, beleza. E se você não encontrar aqui, né, a opção aqui ó, de públicos, tá? Você vai encontrar aqui embaixo. Geralmente, o Facebook ele, ele troca, tá? Ele fica fazendo essa troca aqui para testar e tudo mais. Beleza, mas eu só recomendo que você desça aqui embaixo. Ó. Você vai vir aqui embaixo, ó. você vai rolar, ok? Você vai procurar aqui, ó: opção públicos, beleza? Públicos, certo? Carregando, beleza. Chegamos aqui nesse ponto, tá bom, gente? Que é super importante. Eu vou só fechar isso aqui que ele aparece às vezes, tá? E aqui nesse ponto, você vai vir aqui, ó: tá? Criar públicos, clica, e aqui embaixo você vai procurar aqui, ó: públicos semelhante, tá? Beleza. Aqui vai aparecer para você essa telinha, tá? Mas aqui você não, não te preocupe não, fica tranquilo. Tá? E aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, em criar uma nova fonte. Clica, tá? Você vai vir aqui, ó, públicos personalizados. Clica, tá? E vai aparecer para você essa, essa caixinha para você, tá? E aqui você vai é, marcar essa opção aqui, ó, lista de cliente, tá? Um detalhe muito importante que eu quero que você fique atento, tá? Se tua conta é uma conta que seja nova Tá, você não vai conseguir ainda, ok? É, trabalhar com esse, com esse botão, tá? Você não vai conseguir trabalhar, ok? Você vai ter que trabalhar aí por vários, várias semanas, um, vários meses ainda, tá? Para que o Facebook libere pra você essa opção aqui. Fica tranquilo que ele vai te liberar, ok? Mas, se, se a tua conta já for uma conta antiga, como essa minha aqui é, tá? Sem nenhum problema, você vai conseguir tá? executar o que eu vou te passar aqui no passo a passo. Beleza? Clique aqui, ó clica você vai vir aqui ó em avançar beleza e aqui é onde está o pulo do gato beleza aqui ó se você trabalha com alguma ferramenta de o meu marketing como, como por exemplo aquela e meu chip você vai conseguir aqui importar né esses contatos né, dessa lista para que dentro né do nosso é, Facebook beleza para baixa modelo você pode baixar um modelo tá que caso que você realmente Queira, mas isso aqui não é necessariamente uma só para você mesmo, né? Não ficar sem essa, sem essa informação aqui e aqui para você ver as diretrizes de formatação também. Não é, não é para gente, beleza? Então, isso aqui só para você ficar ciente, tá? No passo a passo, por favor, pega essa porra aqui, beleza? Então, é o seguinte, ó, avançar, clique em avançar, tá? E aqui, ó, vai aparecer para você esse comando, beleza? Marquei, você vai clicar em não, beleza? E avançar aqui embaixo, ó, avançar. E aqui é onde você vai é, escolher tá? o, o, o formato que tu queira aqui é, tenha é, baixar um modelo aqui né é, CSV não é um dos casos não tem importância tá é que você pode manter aqui marcado tá nessa opção aqui mesmo tá bom você pode deixar seguir marcado e aqui você se é, essa opção aqui se você realmente quiser copiar e colar tá tem essa opção aqui ó tá você pode copiar tá essa lista ok você pode colar aqui dentro também tá, mas vamos manter aqui. Tá, vamos manter nessa na primeira opção que e aqui ó. Vamos aqui, clicar aqui em carregar arquivos. Tá, já já tem um arquivo que já, né? Já aqui no meu computador, aqui. Beleza, aqui vamos selecionar aqui um arquivo está aqui. Um, um arquivo que já tá aqui já salvo. Tá, no meu computador. Beleza, vamos selecionar aqui a pastinha Agora vamos abrir. Beleza, clique aqui, tá? E vamos pegar aqui a lista, tá? Essa lista dessa galera aqui. Beleza. Olha só, interessante que eu quero te falar também, tá? Que você consegue tanto, você consegue tanto é subir, né? Uma lista de telefone também, né? Não sei se você já sabia também, mas fica aqui esse detalhe para você, bem mastigado, tá? Que você também consegue subir, também né? É uma lista de telefone também, tá? Desses contatos que você tem, dessa lista que você tem, beleza? Ou se você também quiser né, e preferir. Você pode manter, tá? É, aqui, ó, tá bom? Um e-mail, né? Dessa galera, tá? Se você tem a sua base aqui, uma lista, e você quer anunciar para essa galera, então você consegue aqui também, né? Que é, é que é o, o, o jeito normal, né? Que como todo mundo já faz, beleza? Então até uma lista, né? E você poder subir essa lista, ok? E e poder anunciar para essa lista, se você quiser, tá? Beleza? Então vamos, vamos aqui, vamos subir aqui essa lista, tá? Vamos clicar aqui o meus afiliados que eu, que eu tenho uma base aqui já criada. Ó, coloquei aqui, tá? Beleza? E aqui logo aqui embaixo vamos clicar em avançar, tá? Aqui já fiz o processo aqui, eu já subi já a minha lista aqui para dentro, tá? Vamos clicar agora em avançar, passo a passo, detalhado. Beleza? E aqui, ó, você vai clicar aqui em importar e criar, beleza? Perfeito. Carregando, ó, pronto, perfeito, tá? Aqui agora, nesse exato momento, é onde vamos criar o nosso famoso, né, lookalike, ok? Que é o nosso público semelhante, tá? Que nós acabamos de subir, tá? Um público, tá? Específicos, tá? E agora, vamos, é... Fazer um público idêntico a esse, tá? Vamos criar um público com mesmo com o mesmo interesse, tá? É... Com, com os mesmos objetivos, beleza? Então, vamos criar um público semelhante, parecido com este que nós acabamos de subir, tá? É aqui, então, por isso que fala aqui público semelhante tá então criar público semelhante é isso aqui beleza então você pode clicar aqui nessa opçãozinha aqui ó criar público semelhante tá e aqui é onde você vai definir se é um por cento se é dois por cento tá você pode que pode criar vários públicos até seis públicos tá você pode estar tá criando beleza geralmente eu geralmente eu gosto de poder trabalhar com apenas de um a dois por cento tal de um tá eu posso criar o um público de um por cento Tá? Posso criar de 2%. Então, é aqui, ó. Vamos colocar 1%, porque 1%. Por que 1%? Porque 1% converte mais, tá? É um público mais aproximado, que, que vai te dar mais resultado, beleza? Então, clica aqui, ó. Tá? Vamos botar 1%, tá? Mas nada te impede de você criar 2%, tá bom, gente? Nada te impede, beleza? Você pode colocar 2%, 3%. Mas você pode, sim, é, criar até 10% aqui, ó tá? dar dar pra, pra você que um exemplo aqui, ó. Você pode puxar isso aqui para cá, ó. Você pode colocar 10%, você pode trazer para cá, ó. 9%, beleza, ó? 8%, por exemplo, tá vendo, ó? 7%, beleza? 7%, então aqui foi só para te dar como exemplo. Então, com, quando eu quero anunciar para me testar, tá? E esses públicos semelhantes, então eu faço assim, ó. Esse aqui é a minha estrutura que eu, que eu utilizo bastante para poder testar, ok? Mas neste caso aqui eu vou querer um público de 1%. por cento, porque um público de um por cento, porque esse público de fato é o público é o público que, que me dá mais resultado, ok? Que dá mais certo, né? No meus testes. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, de 1%. por cento, beleza? Um por cento aqui, ó. Beleza? Um por cento. Certo? Vamos aqui, criar público aqui embaixo nessa opção, ó. Beleza? Clica. Você pode perceber aqui, tá? Nós duas opções que eu marquei aqui agora, tá? E a gente temos os dois públicos, então temos a lista de público, né? É atual, a gente subiu, tá? E aqui temos o de 1%, ok? Qual que é esse 1%? É da galera que realmente, né, que é idêntica, tá? Que é idêntica a esse público aqui, ó, que nós subimos. Beleza? É uma semelhança desse público, certo? Não sei se ficou bem claro para você, mas se, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou ter. Aonde tá te respondendo, beleza? Então o processo aqui é isso aqui, tá? Se você realmente quer também, né? Vamos fazer agora um teste aqui agora, é vamos fazer aqui agora, OK? é com número de telefone. Se você agora, se você quer trabalhar agora, né? Se você quer subir um público, né? De contatos de WhatsApp, por exemplo, tá para você para você poder anunciar para esse público, ou se você quer também, é criar um é um lookalike desse público, você, você também consegue, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos criar um público aqui, ó. Aqui vem aqui em criar público, tá? público personalizados, clica, a tá? lista de clientes avançar beleza aqui você pode aqui ó continuar certo e vai ver aqui ó macanão avançar beleza e aqui você vai carregar tá o teu arquivo tá que vai tá estar o, o teu contato aqui ó vamos pegar aqui uma lista aqui ó pega aqui a pastinha Aqui ó, tá. Esse aqui é a nossa lista de telefone. Tá, vamos clicar em abrir e pronto. Tá tudo aqui ó. Beleza, vamos clicar em avançar. tá tudo certo aqui. Tá, tá vendo aqui ó. A nossa lista aqui ó. Tá vendo aqui são nossos números de telefone. Tá dessa lista que eu tenho. Tá. Se você tiver, você consegue também anunciar para essa lista aqui ó. Importar e criar. Beleza, clica tá carregando aqui ó. Tá. Assim que ele carregar, ele vai pedir para você aqui ó, tá pronto. Aqui tá o, o processo que já, já foi concluído. Tá, esse público já tá aqui dentro. Já, beleza. Agora, se eu quero criar o um público semelhante, agora eu posso criar também. Aqui ó, só clico aqui ó, criar um público semelhante. Tá, porque o nosso público já tá aqui dentro. Beleza, vou falei para vocês, eu gosto de criar esse público de um por cento, cara, de um até dois por cento, né? De um a dois por cento que é mais que eu não dá, dá mais resultado que mais, sabe, converte mais que eu criar público. Beleza, clica. Pronto, tá. Olha só que interessante. Tá bom, aqui ó. Lista de contato para meus, meu lançamento, né? De um por cento já foi criada. Beleza, aqui ó. Tá, você pode reparar, aqui ó. Tá, tá aqui ó. Certo, aqui ó. Essa aqui foi a lista que nós subiu. E aqui a nossa lista aqui que é semelhante, tá? Que é o Luca, like, que é, é, é o nosso público, né? Que tem as mesmas características, né? Que esse aqui tá. Que, que o nosso atual a mesma e eh, tem os mesmos desejos, né? Tem os mesmos interesses, tá? Enfim. Tá? É uma semelhança né, do nosso público aqui atual. Certo? E eu posso agora anunciar para essa galera. Ok? Eu posso anunciar que essa galera, eles não me conhecem. Certo? Eles não me conhecem. É uma galera que ainda é fria. Tá? então você precisa aquecer esse, esse público, você pode, você pode trabalhar com várias estratégias, para tá? e poder vender o teu produto ou serviço aqui na internet, beleza, gente? Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de coração, que você possa entender esse processo, porque se ficar com qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos vídeos, porque eu vou ter o maior prazer e a honra de poder estar respondendo aqui, esse teus, é, os seus comentários aqui, tá, no nosso canal, beleza, gente? Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo!